A hotelaria é sem dúvida um dos grandes motores do setor do turismo e da economia mundial e tem vindo com o aumento do fluxo turístico a enfrentar enormes desafios. Nós aqui na Escola Superior de Turismo e Hotelaria do Instituto Politécnico na Guarda temos a missão de preparar recursos humanos qualificados que possam conferir aos turistas uma uma, uma experiência única e também enfrentar aquilo que são as necessidades do setor. Os recursos na hoteleira têm 15 anos de existência aqui na escola e eh, que os nossos alunos eh, destacam diversas, diversos motivos para os quais escolhem o nosso curso. Temos também uma forte vertente prática, nós estamos num dos laboratórios eh, da escola, o, neste caso é o ligado mais ao setor dos alojamentos. No do local onde nos encontramos, que é o nosso restaurante de aplicação, é um restaurante que está aberto à comunidade, onde os nossos alunos de gestão pereira têm também a particularidade, no primeiro ano, de, de trabalhar eh, eh, aulas simuladas, portanto, de prática de sala. Depois também podemos destacar a qualidade do nosso corpo docente, que é composta, por um lado, por doutorados com experiência já na área da hotelaria, mas também com especialistas que conjugam aquilo que é a sua atividade profissional com, com a atividade da docência. Eh, podemos destacar também aquilo que é a, a excelente proximidade que existe entre os professores, alunos, também é extensível aos restantes colaboradores não-docentes da escola. Também apostamos em, em parcerias tecnológicas que são líderes do mercado. Outro fator muito importante é realmente a realização de estágios anualmente. No primeiro ano na área da restauração, no segundo ano na área do alojamento e no terceiro ano preferencialmente em cargos de apoio à direção e isso faz com que os nossos alunos evoluam bastante e também é muito valorizado pelo mercado de trabalho. O espírito académico que nós temos aqui na escola. Portanto, logo desde o processo de acolhimento, na integração, de acompanhamento aos alunos, tanto é bastante positivo. Por fim, gostaria de dizer que é com imenso orgulho que também olhamos para os nossos antigos alunos e vemos hoje em lugar de destaque seja nas, em diversas unidades hoteleiras, sejam em outras empresas de apoio ao setor hoteleiro, que são eles os nossos maiores embaixadores, são eles que abrem portas aos futuros colegas, são eles que nos promovem lá fora e são eles que também nos trazem mais alunos. E uh, a eles muito obrigado, ficamos contentes que isso, que isso se assim se processe, a escola está sempre de braços abertos, como está de braços abertos para vocês, portanto, uh, ficamos à vossa espera.